Fala aí, jogador! Tudo bem com você? Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto polêmico novamente, de novo trazendo mais um assunto ruim, porque é o que a gente tem, cara. É o que a gente tem aqui no mercado de games, é assunto ruim para discutir, porque tanto nós, consumidores, quanto as empresas estão sendo uh, o pior do que a gente poderia ser. Como consumidor, a gente aceita tudo, e como empresa, a empresa é, sempre faz... Uh, menos para ganhar mais. Então a gente vai falar aqui hoje exclusivamente sobre a Konami. A Konami ela tem se mostrado aí uma empresa que quer seguir é, a EA, cara. Ela quer seguir a EA, mas não da forma boa de fazer um jogo bom, até tá, algumas políticas interessantes, né? Ela quer seguir a EA da pior forma possível, que é fazer exatamente o que a EA faz. Faz um serviço ruim, rápido, entrega para vender porque ela tem ali nas mãos algumas franquias que realmente é, tem uma base de fãs muito grande. Então ela acaba que ela tem um monopólio dos fãs e ela tem esse monopólio dessas franquias. Então ela pode lançar qualquer merda no mercado que vai ter uma venda, que vai ter é, lucro. E a Konami quer seguir por esse mesmo passo aí a Konami né detentora aí do PES, uh, que ela já anunciou que agora vai ser o eFootball que vai chegar aí para gente os únicos dois jogos de é, de futebol estão na mão dessas empresas né e aí com FIFA e a Konami aí com PES ou eFootball e a gente nota que a EA ela conseguiu destruir o FIFA de todas as formas possíveis né tá tentando retraser ele agora e a Konami, que até então tinha um jogo de futebol decente para os jogadores, foi lá para Água abaixo, né? Com o lançamento do eFootball agora, ele vai ser extremamente multiplataforma, vai estar até nos mobiles lá, e eu acho isso péssimo, cara. Eu sei que a galera exalta o mobile e tal, mas lembra aí quando era lá na época do Super Nintendo, do Playstation, a gente tinha alguns portáteis que mesmo que eles fossem da empresa, Nintendo 3DS, PS Vita, PSP, por mais que eles fossem uma versão portátil do console principal da empresa, eles eram totalmente diferentes do console principal. Então eles tinham mecânicas diferentes, abordagens diferentes, e eu não estou falando de gráfico, eu estou falando do jogo mesmo em si. Não dá para você pegar um jogo para console, com todas as mecânicas, técnicas uh, de programação, tudo aquilo que um console permite ou o um computador permite que se faça, e você jogar isso para uma plataforma portátil, né? Como é o telefone, o telefone na verdade ele deve ser visto como uma plataforma portátil que tem as suas limitações agora você vai falar assim, não, mas o, o, a, o mobile está cada vez mais parecido ali com o computador cara, tudo bem, é gráfico, é gráfico você está falando de uma coisa que não tem nada a ver Imagina você apertar o R1 e o X para correr atrás da bola no mobile, cara. Não tem jeito, eu estou falando de coisas técnicas. Toda a gama de, de botões que um joystick possui. Aí você vai falar assim, não, mas é só você colocar um joystick lá no, no mobile que tá tudo certo. Não, cara, a empresa tem que pensar no todo. Ela não vai lançar um, o, o jogo lá para o mobile... Pensando que todo mundo vai possuir um joystick que tem, Não tem, a maioria das pessoas vai jogar na telinha lá Então você tem ali uma limitação técnica Vinda por parte desses uh, mobiles E as empresas vão ter que fazer o que? Adequar né, Todo o, o, o core dela Todo esse, esse jogo Para que fique um pouco balanceado senão é como se o cara do console tivesse usando um hack entendeu e o cara do, do, do mobile ali tivesse é, com a mão amarrada então o cara da, do, do mobile tá com a mão amarrada e o cara do console ele está com hack então a empresa precisa fazer um balanceamento para que haja aderência porque senão o cara que joga só no mobile ele nunca vai ganhar de um cara que tá no console, cara. Porque ali ele, ele tem que ter 300 mil dedos e vai ficar tudo em cima da tela dele ali. O cara não consegue. Tenta jogar é, essa merda de futebol no, no, no mobile aí que você vai entender o que eu tô falando. Tá bom? E aí o que aconteceu? A Konami foi lá e respondeu algumas perguntas lá no Twitter e tal. E a galera perguntou assim, ó, assim, Konami, ó, lá no lançamento, esse jogo aí, como é que vai ser? Vai ser só uma demo, cara? Aí a empresa falou assim, ah, de muitas formas sim, a Konami quer que o eFootball chegue assim que possível aos jogadores, então lançará o título com um número limitado de equipes e modos. É, detalhes mais exatos serão revelados em breve. Então, a empresa já demonstrou que o que ela quer? Ela tem um esqueleto de um jogo ali, né? Ela tem um jogo mal acabado, uma demozinha. Ela quer pegar essa demo, jogar no mercado para que as pessoas entrem, e aí depois ela, ela vai fazendo as atualizações necessárias. Isso é bom? Não, cara, isso é péssimo. A empresa quer pegar um jogo, uma demo, um jogo mal acabado, um jogo é, totalmente no início do seu desenvolvimento, jogar na, no mercado e depois atualizar. Então ela vai falar assim, não, mas o jogo tá, tá aqui, depois depois... Pelo amor de Deus, mano, e as, e as pessoas, eu não sei quando foi que as pessoas é, falaram assim, não, tá tudo certo, agora você pode reclamar de tudo, você pode reclamar do supermercado da, da, da esquina lá da sua casa, você pode reclamar da padaria que você compra o pão, que o pão de queijo vem frio hoje, cara, nossa, vem ruim demais, cê pode reclamar de boa, tá tranquilo. Você pode reclamar da concessionária que vendeu o carro para você e falar: Cara, o carro chegou aqui com um problema, tal molatada. Foi para resolver, foi um crime, foi difícil. Tal você não recomenda, você fica chateado, vontade sua de devolver. Você compra lá um, um eletrônico na, na Amazon, lá cara, chegou com um, um pixel. Dead lá no seu monitor que você comprou, você devolve. tal Cara, aí chega aqui no, no videogame, cara, chega no jogo. Pô, a empresa lançou um jogo todo cagado, todo lascado. É só o esqueleto de, não é nem um jogo, é o esqueleto de. jogo... Um, não, tá tudo bem. Opa, aqui pode, velho. Que é futebol, pés na veia. Aqui tranquilo, pode vir com tudo, Konami. Que eu tô aceitando. Quando foi que nós jogadores nos tornamos esse tipo de pessoa, cara Quando foi Mano, eu já falei aqui uma vez E vou falar de novo Você, de uma Konami da vida De uma empresa grande De uma empresa é, Aí que já tá muito tempo no mercado Você não pode esperar Nada menos Do que a excelência Pô, mas é de graça o jogo Não tem problema Pra não xingar Não problema tem problema. A empresa colocar o produto de graça no mercado é um modelo de negócio. Ela coloca um jogo gratuito para ela vender cosméticos dentro do jogo. Então, é um modelo de negócio que a empresa escolheu. Agora, só porque é um free to play você tem que aceitar qualquer merda que vier? Não, cara. Não é assim. Aí perguntaram lá, né? O que será exatamente gratuito no lançamento? Aí, aí eles falaram assim, ó para aliviar um pouco a barra, o que, é que eles falaram? No lançamento, palavras da Konami, o eFootball não contará com microtransações, então tudo será gratuito, mas o conteúdo vai chegar aí durante a primavera. Mais detalhes serão revelados. Por quê? Porque na verdade vai vir ali com oito, oito timezinhos, cara. Não vai ter time, não... o jogo tá no, no início, o jogo tá uma bosta, cara o jogo tá muito ruim então a galera que gosta de futebol tem uma cara futebol tem uma base grande muito grande o futebol no mundo é um dos esportes mais jogados aí em todo mundo a gente não tá falando só de Brasil a ah, talvez lá na, na nos Estados Unidos seja um pouco menos tá tudo bem mas assim países asiáticos ali já tem uma maior aderência no futebol. A Europa como um todo tem uma paixão do futebol. Tanto quanto a América do Sul aqui, cara. Então o futebol é um jogo aí mundial que as pessoas gostam demais. Então tem muito jogador aí que joga só futebol, cara. O cara comprou lá o Playstation 4 dele como foi, só pra jogar FIFA, só pra jogar o PES, né? Aí você pode gostar de um, pode gostar de outro, tanto faz. Não tem problema, mas... O cara que gosta de futebol hoje, ele tá sem jogo. Ele praticamente ele tá sem jogo. Ele tem que estar tá jogando ali o, o FIFA 2015, FIPES 2016, 17, 18. Então o cara tá sem futebol para jogar. E com essas mudanças que a Konami vem fazendo e que o FIFA já vem fazendo, a tendência é só piorar. Você vai ter cada vez é, um jogo de futebol pior. A FIFA, a EA usou aquele novo recurso, né, de analisar os, os jogadores na vida real para colocar lá no jogo, mas na prática você vê que ainda conta com os mesmos problemas, né, o jogo de futebol desde 2010, aí, 2008, 2009, por essa época aí, ele não muda, você pode pegar lá, ó. vai mudar o que? Gráfico, um pouquinho de coisa e tal, mas o jogo mesmo, tecnicamente o jogo tá estagnado, né, Algo que era para ser melhor. né? A gente poderia ter um jogo técnico muito bem desenvolvido. Porque a gente teve tempo para desenvolver. A gente teve aí 15, 20 anos aí de, de jogo basicamente do jeito que ele é. Desde lá a, o Playstation 2 o jogo já era legal. O jogo já tinha muito desenvolvimento. Já tinha muita técnica. E a gente estagnou por aí. né? Se você pensar bem aí. Na época do Wing Eleven lá, eu acho que já era PES 8, né? 2008, 2007 ali, o jogo é o mesmo. Mudou alguma coisinha ou outra, mudou microtransação, mas tecnicamente o jogo tá igual. Então você que gosta de futebol, cara, parabéns, você tá sem jogo, viu? A Konami fez esse favor para você, né? Esse jogo vai ser provavelmente uma bosta, a gente talvez vai jogar aqui no canal para ver quando... Quando sair a gente vai ver como é que ele tá. E eu quero que vocês vejam como eu estou vendo, cara. Porque tem muita gente aí que fala, não, a melhor maravilha do mundo, free to play e tal. Mas, cara, que que adianta você ter um jogo grátis na sua biblioteca que é ruim? Tem a Epic Games lá, exemplo disso, cara. Você vai lá toda semana, toda quinta-feira, você baixa o jogo. Quantos jogos da, da, da Epic Games você tem na, na biblioteca aí que você não joga, cara? Que Você nem... Não, não dá vontade nem de fazer o download, é o que está acontecendo. A, a, o movimento indie trouxe muito jogo ruim para o mercado e as empresas grandes, ao invés de copiar aquilo de bom que as empresas indies estão fazendo, estão copiando aquilo de ruim que as empresas estão fazendo. É colocar qualquer merda no mercado aí e lançar para ver se pega ali uma, os gatos pingados trouxa, né? Então as empresas grandes estão fazendo isso. E como elas viram que isso dá certo, acabou. Né? E é isso aí. Então cada vez mais... É, eu gostaria de contar com o seu apoio para você pensar bem sobre esses assuntos. Ver que é, é necessário que o consumidor seja mais consciente. Porque toda vez que você faz o download de um jogo ruim, eu fico com menos um jogo bom para jogar. Beleza? Toda vez que você compra um jogo de merda, toda vez que você gasta o seu tempo jogando um jogo de merda, eu não tenho um jogo bom para jogar no ano. Beleza? Então é isso aí que eu queria deixar para vocês. Um grande abraço a todos. E até mais.